que é que é isso? Anda lá pá! Anda! Desaparece! Desaparece! Desaparece! aula Anda! Acabou o quê? Até parece que eu estou com medo de ti! É, pá, anda caralho! Tens uma, fila, tens uma data de gente atrás de ti por causa de ti pá!